Olá, quer ser considerado um pro e receber o título de melhor profissional na área da cerâmica? Eu sou a Cristiana e estou aqui para lhe comprovar como é fácil de receber essa distinção. Para me ajudar, tenho comigo aquele que é o verdadeiro especialista nesta temática, ele chama-se Ruben Gomes. O Ruben é o formador e demonstrador da Ruby Portugal, e ele é aliás a cara das páginas de Facebook e Instagram Ruben Gomes, Ifan Rubi Portugal, e está aqui para nos exemplificar uma série de, de truques e de dicas que vão fazer de si um verdadeiro profissional nesta área da cerâmica. Ruben, obrigada por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo aos Dias Pro. Olá Cristiana, bom dia. Obrigado eu. Desde já em meu nome e em nome da Rubi Portugal, agradeço o convite para estar aqui presente. Um, hoje vamos uh, começar a uh, tratar de temas muito sensíveis e muito simples, uh, como... Uh, perfuração, nivelamento e técnicas para, para, para fazer disso tudo o melhor possível, ok? okay muito bem, então uh, aproveito para, para dizer a quem nos está a assistir, se tiver alguma questão acerca de, destas temáticas pode ir colocando todas nos comentários, porque iremos dar uma resposta, quer durante ou após uh, este workshop, iremos, neste caso é o Ruben, que, ele é, que é o especialista desta área. Exatamente, terei todo o gosto, façam questões, perguntem, estão à vontade. Estou cá para esclarecer qualquer dúvida que tenho. Um, então, uh, o que nós vamos fazer hoje tem tudo a ver com a cerâmica. Queres-nos dizer uh, o que é que nós podemos aprender neste workshop? Então, neste workshop nós vamos aprender técnicas e práticas de boa utilização, quer de brocas, quer de um, sistema de nivelação. Okay? Vamos ter uma perfuração a seco, vamos ter perfuração a úmido e depois vamos passar para o nivelamento. Tudo isto são dicas e práticas de boa utilização uh, das, nossas das nossas brocas para lhes conferir um maior, uh, uma maior durabilidade e um maior período de vida, por assim dizer. Para conseguirmos também melhores acabamentos nos trabalhos, trabalhos que vamos fazer. Muito bem, por onde é que começamos? Vamos começar pelas brocas a seco, mas primeiro vamos colocar Vamos falar dos equipamentos. equipamentos. É muito importante neste tipo de, de, de, de, trabalho, de trabalho termos os EPIs necessários, ok? Então recomendamos óculos de proteção e luvas, que eu vou colocar agora, porque vamos proceder, entretanto, à perfuração. Coisas importantes a reter nas nossas brocas, as nossas brocas, perfuração a seco, chamadas dry grass, vêm com, eu vou explicando enquanto vou pondo os EPIs, ok? As nossas brocas vêm com uma rosca M14, que eu vou mostrar aqui, como vocês podem ver, uma rosca M14 que está adaptada para qualquer tipo de, de máquina de brinquinho neste caso um, não de, de, de rebarbadora um, universal esta é o é, o, é a rosca universal por assim dizer ok uh, é uma é uma uma broca de 35 porque porque temos sempre que ter em atenção um, e eu disse que nós íamos tentar fazer aqui um furo para aplicar, um seria para simular, a aplicação, para simular a aplicação de uma torneira exatamente. E o que nos diz aqui na embalagem é que precisaríamos precisamente de, dessa medida aproximada para o furo Pronto, há que ter, ter, há que ter sempre a noção de ler o que é que vamos aplicar para termos a medida adequada do que, do que vamos aplicar As nossas brocas são umas brocas de, de diamante eletrodepositado Super, super simples de trabalhar, as nossas brocas têm uma coisa muito interessante que eu vou tentar tirar aqui, que eu não sei se consigo com as luvas, que é, qualquer dúvida, eu vou explicar o melhor funcionamento da broca, ok, mas qualquer dúvida, as nossas brocas vêm todas com o um manual de instruções, por isso se vocês tiverem alguma dúvida, depois deste, depois deste, deste vídeo, também podem, quando adquirirem uma das nossas brocas, podem ver o um manual de instruções, também é importante, dá sempre... Uma revisãozinha daquilo que, Antes, <risos> que vamos fazer. para não fazer nenhuma <risos> asneira, não é? <risos> para não fazermos nenhuma asneira, exatamente. exatamente. Pronto, e agora, vamos proceder à furação a seco. Vou pegar aqui nas na ok Uma coisa muito importante, para também dar uma longevidade à nossa broca. Todas as rebarbadoras tra trazem uma proteção. E nós devemos colocar sempre essa proteção e nunca encaixar a broca diretamente. Por causa das vibrações as rotações de uma rebarbadora são muitas okay? e aqui estamos a minimizar um bocadinho as vibrações da nossa broca e também estamos a mais uma vez a dar a uma dar longevidade, uma durabilidade que é, que é nesse sentido um, aí roscamos a broca como é super fácil não é? isto é uma, uma questão simples roscamos a nossa broca coisas importantes a reter muito importantes a reter quando nós estamos a fazer uma furação Uh, em, seja em qualquer tipo de material, com brocas dry gray, nós nunca podemos fazer, como se chama na gíria da construção, colocar a broca assim, a chamada de chapa, ok? Isto é como se chama na, na, na, na construção, porquê este tipo de broca, a broca que tem diamante uh, inserido nela, ok? E se nós vamos estar a colocar a broca de chapa, ela vai uh, atingir uma, uma temperatura enorme, aqui na parte da broca e vai vidrar o diamante e depois o que é que acontece fazemos um dois três furos precisamos a broca. e precisamos trocar a broca e não é esse o objetivo que nós queremos queremos dar fazer vários furos quando compramos uma broca queremos fazer vários furos e se nós não utilizarmos bem é isso que vai acontecer a broca dura uma duas utilizações e acabou ser substituída. ok hum, outra coisa muito importante agora estão vocês aí a perguntar então mas como é que se utiliza simples nós quando vamos começar a fazer a furação temos sempre que entrar com uma ligeira inclinação okay? não estou com isto a falar, não é uma inclinação assim não estou a dizer que é para entrar deitado ok uma ligeira, inclinação, uma ligeira inclinação no momento da perfuração deixamos que ela ganhe uma certa cama okay? chamada certa cama do, do, da furação um, e depois vamos fazendo movimentos orbitais ligeiros, mais uma vez, não vamos fazer isto não vamos senão, danificar como, quer a broca e, quer a própria peça. Danificamos a broca e depois outra coisa muito importante que é começamos com o um furo 35, no fundo temos um furo 35, Sim, em cima temos um furo 48 não. e acho que não é, essa, não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é mesmo termos um furo da medida exata que, que, que necessitamos. Ter atenção, outra coisa muito importante o, este, esta furação vai acabar sempre por esmelhar um bocadinho mais a cerâmica. ok, okay. Uh, O acabamento que que a cerâmica tem, ou vai ficar, neste caso, depois da furação, que vocês vão ver a seguir, vai ser vai ficar com umas, umas rebarbas à volta, ok? Porquê? Porque estamos a falar de uma rotação muito alta, muito alta, ok? Um, neste sentido, o um, que é que acontece? Quando fazemos a furação, vai ficar rebarba, mas como vai levar o... Nem se vê. Nem se vê, não há problema nenhum, ok? Um, a seguir, o que é que se faz? Depois da furação, nós não podemos nunca fazer uma broca, um furo a seguir ao outro. Certo. Okay? Nunca podemos fazer um furo a seguir ao outro. Voltamos à mesma questão. Porquê? Porque quando nós fazemos furos consecutivos, um, volta, a, a broca tem, atinge temperaturas enormes, com as rotações da rebarbadora, e se nós fizermos vários furos consecutivos, ela vai acontecer exatamente a mesma coisa se nós a colocarmos assim de chapa okay. porque porque vai destemprar vai atingir temperaturas muito, muito grandes e então vai vidrar o diamante e a broca volta à mesma ao mesmo que, que estávamos há pouco estávamos ao cabo ok ela não vai não vai não vai não vai funcionar mais este tipo de brocas como vocês podem re reparar tem um orifício largo certo. É? tem um orifício mais largo este, neste, neste interior deste orifício vão se acumular microsedimentos de, de cerâmica e ao fim de algumas utilizações vai criar uma espécie de uma pasta eu a okay. seguir assim, assim quando, quando perfurar já já mostro isso vai criar uma espécie de uma pasta e essa pasta convém ser retirada ou com há quem usa uma escova de dentes há quem usa uma, uma trincha ou então até mesmo com a luva a com, com o dedo para retirar o, o maior dos sedimentos Isto tudo são técnicas para prolongar a, duração, a, durabilidade. a durabilidade das nossas brocas Não. Agora podia ter a tua ajuda para segurar -se aqui sim, na cerâmica claro que, sim. que vamos proceder ao furo. Duas coisas importantes. Eu como ainda não sou muito experiente nisto, a minha mão não é muito firme, mas por norma quem tem uma mão firme consegue fazer uma furação simples mais e mais precisa. Se, quem, quem não tiver tanto à vontade para, para isso, nós temos a nossa guia, okay, que funciona com uma ventosa, que nós posicionamos por cima da nossa, da nossa peça e podemos utilizar um, esta guia como suporte, como auxílio para que não haja desvios. Desvios, exatamente. Okay. Neste caso estou a ver que tens aqui Várias, algumas perfurações. Algumas uh, significa que vais utilizar para estas medidas, irias furar nestes orifícios, é isso? Uh, exatamente, para estas medidas aqui temos 6, 8, 10. 14 e 12, ou 12 okay. e 14. Neste caso, como estamos a falar de uma broca 35, então teríamos que furar aqui. É exatamente. Okay. Okay. Pronto. Eu não vou utilizar. Okay, não, acho, não, não é que não precise, eu sou um pouquinho experiente <risos> mas acho que não é necessário até mesmo porquê. porque Porque quero mostrar as duas coisas. Eu quero mostrar o errado e, e, e, o e o correto. Ou o mais correto, pelo menos tentar fazer o mais correto. Okay? Uma coisa também muito importante, nunca se deve começar hum, a furar com a rebarbadora parada, não, nós temos sempre que começar com a rebarbadora já em andamento, em andamento ok? Eu vou mostrar, com, se, se, eu, se eu ligar a rebarbadora, o que é que vai acontecer, acontece. ok? Vou fazer agora com um bocadinho de barulho, por isso, se eu porventura puser a rebarbadora assim, se eu ligar, é isso que acontece. Já ficamos com marca. Okay, ficamos logo com uma marca na nossa cerâmica, e não é esse o pretendido. Ok? Agora vou, fazer, vou tentar fazer o correto. Ok? Vou fazer um bocadinho de barulho. Pronto. Como vocês viram, foi foi tão, tão, tão fundo que até acabei por perfurar um bocadinho da mesa, <risos> um bocadinho da mesa então, coisa um, que não, vou não é. Vou só pedir desculpa Ruben, uma das coisas que nós falamos antes de começar foi precisamente em, na necessidade de usar algum tampão para os ouvidos, até uma máscara. Exatamente. Neste caso, nós só não estamos a utilizar porque vamos fazer, vamos fazer furos um, pontuais, um, um pontuais, mas uh, quando nós fazemos vários furos, bem mesmo termos esses equipamentos eu de proteção. esqueci-me de referir essa parte. Um, que é, quando nós estamos em obra e fazemos múltiplos furos, uh, temos que usar protetores auditivos e máscara. E máscara também. também. Neste caso, como é uma coisa pontual, é muito pontual. e vamos fazer, é, é super simples. Então, pronto. Como vocês veem, as brocas são tão boas que até foram a madeira. Não é, não é esse o objetivo, não é mesmo nada esse o objetivo, mas aqui trata-se isso. Não sei se conseguem ter um plano mais aproximado de que, como se é que ficou. Um se calhar levantamos aqui um bocadinho. Como é que ficou, como é que ficou um, a cerâmica? Vocês podem ver, ela não fica perfeita. Ela não fica num estado. Mas depois, como leva o espelho em cima. Está um, um corte quase limpo. Um corte aqui quase limpo. Já tinhas falado Exatamente. aqui destes, destes fiozinhos. Mas, estes fiozinhos, que é que Bem acontece? Normal. Nós estamos a utilizar este tipo de cerâmica, como então, vocês podem reparar aqui, vou virar tem uma espécie de uma malha por trás, ok? e esta malha é o que, é o que se vê aqui nos fios. Se vocês repararem, o furo em si tem uma rebarbazinha, mas não está... É. Ficou não, não tá não. A... o espelho que nós iríamos espelho... colocar agora à torneira. E, não, se não se notava absolutamente nada, ficava aqui é um furo, e, e para além disso ficava um furo super rápido de fazer. É exatamente. Okay? Super simples e super rápido de fazer. Esta é uma, é uma opção. Agora, vamos mostrar a opção. Da, da perfuração, perfuração um, a úmido, ok? Para estes, para estes efeitos nós usamos as nossas brocas isigres que vem nestes kitzinhos assim, ok? Que é o indicado para toalheiros, porta-rolos, que já e que também já tínhamos, aí, já tínhamos falado sobre isso e por falar. isso é que decidiste utilizar uma, uma broca de 6 mm de 6 precisamente, milímetros, exatamente. é o que nos diz aqui na embalagem para termos a medida correta exatamente. e quando colocamos, mesmo com o um espelho, não se, vai, não, se vai notar, uh, não se vai notar nada do corte. Não se vai notar nada do corte, até porque este tipo de furação é uma furação muito mais simples e muito mais, um, como é que eu ia dizer, por assim dizer, muito mais perfeita. Esta furação é muito mais perfeita, porque mesmo que leve o espelho, mas se nós tivermos que deixar esta furação à amostra, esta furação vocês vão verificar que fica perfeito Pode não ficar, mas isso já vai, já vai da parte do utilizador. É. <risos> okay. Diz pois, uma coisa, uh, estas brocas que tu vais utilizar têm uma especificidade, tu vais utilizá-las com água? Vou utilizá-las com água. Nós podemos utilizar qualquer tipo de broca com água? Não, okay. ou melhor, qualquer tipo de broca podemos, o contrário é que não. Todas as, brocas, todas as brocas a seco podem ser utilizadas com água, okay? isso também é muito importante referir, todas as brocas a seco podem ser utilizadas com água, todas as brocas a úmido nunca podem ser utilizadas a seco, okay. porque aí vamos fazer um furo e é se fizermos um furo. Okay? Um, muito importante, e ainda bem que falas nisso Cristiana, que é, um, na furação a seco, muitas, muitas das vezes o que, é que acontece? O facto de nós dizermos que se pode utilizar com, com água, as pessoas fazem um furo como eu acabei de fazer e depois molham a broca, isso está totalmente okay, errado. Não teríamos que pôr, a água, a teríamos que pôr água, uma, uma torneira, algum, alguma coisa, uma, uma, uma, uma bacia um, com, com água, uma coisa, um suporte com água, colocar a peça lá dentro e fazer o furo fazer logo de início com água, isso aí não há problema. Uh, agora, fazer o furo e a seguir usar água é que não. Isso Também é. já não justifica, não é? Já não justifica. Não, e, e antes pelo, até, até vai danificar vai a, broca. a broca. Por quê? Porque, voltamos ao mesmo, a broca está numa temperatura muito alta e quando uh, vamos colocar água ela vai destemperar o diamante uhum. e não vai... Aproveitando que estás a falar de temperatura, sim. temos uma questão que já nos foi colocada. Sim, sim. Uh, então, quanto tempo demora a arrefecer, creio que, a broca? A broca. Nós recomendamos, como eu disse há pouco, não, não fazer mais do que mais do que um furo seguido. Sim. Então o que é que acontece? Eu fiz o furo, eu agora já poderia fazer outro furo, sem problema nenhum, mas em obra, eu sei que isto é mais complicado, temos as marcações já todas feitas e então o que é que se faz? Faço o furo, faz o primeiro furo, põe-se a rebarbadora a trabalhar durante 15, 20 segundos e a seguir pode-se proceder ao, ao novo furo. Ao novo. Okay. Porque lá está, 15, 20 segundos com as restações que existem é o tempo necessário para o diamante resfriar e para o diamante ficar mais. para o diamante arrefecer. É arrefecer e okay. conseguir ajudar novamente. E ajuda, e ajuda novamente. Não. Tudo bem? Pronto. Agora vou-vos explicar aqui como é que isto funciona. Não sei se já alguma vez visto isto a funcionar. Então, este nosso kit, terás, vamos fazer furação de 6mm, não é? 6mm. 6mm é o que diz na caixa. Sim. Pronto isto com luvas é mais difícil, Pronto. ele traz este suportezinho, vocês perguntam, mas para que é que é este suporte? Este suporte é o nosso reservatório de água, okay. é aqui que nós vamos colocar a nossa água para uh, fazermos a furação a úmido, ele, ele automaticamente traz a furação aqui a medida de 10, isto é um kit de 6 e de 10, okay? nós vamos retirar e vamos aplicar a de 6. A de 6. A de 6. Vamos aplicar aqui, simples de utilizar -se. Existem Sem... kits, existem kits com, com que é outras medidas de... também. Sim, sim. Depois é questão kits... de nós escolhermos é uma questão, a, medida de nós, nós a medida que faz sentido. mediante hum, o que nós vamos precisar, que nós nós vamos precisar de que precisar diz uma coisa, Ruben, por Isso. norma este tipo de brocas vem sempre acompanhado de algum tipo de, de reservatório para, para a água. Ou conseguimos adquirir Não, esse Não, Consegue-se tipo de... adquirir depois, porque imaginemos. Este, temos este, este reservatório, compramos Sim. este kit. Okay? A seguir, não precisamos comprar outro kit. Okay. Porque este kit vem com estes adesivos, que eu já vou explicar para que é que isto serve. Um, e, ao termos o kit, o kit não se estraga. Então, okay? a única e coisa então, que, que é material de desgaste é a broca e, e são os, os adesivos. Okay? É a única coisa. Por isso, há brocas a venda à parte, separadamente, e há adesivos também, também à, à venda parte. separadamente só as luvas, proteção em si cima de tudo. Pronto. E agora vamos à parte mais interessante. Temos a nossa peça aplicada. Pode Seca. ser feito na vertical, vertical ou na horizontal. Ou na horizontal. É Exatamente. O sistema, se vocês repararem, o sistema também funciona na horizontal. colar essa peça. Eu vou colar momento. esta peça aqui. Mas o mais interessante é, por exemplo, eu não sei se, se, se quem está em casa consegue ver o ponto, o ponto que, eu vou, que eu vou fazer aqui. Por exemplo, suponhamos que eu tinha esta furação aqui, ok? Está mais ou menos aqui. Como é que eu sei, como é que eu sei o sítio certo para... Onde, furar? onde vou furar. Onde vou furar esta... Vais, esta colar? Hum? vais colar aquela peça. Vou colar aquela peça, exatamente. Como é que eu vou furar? Neste caso... Neste eu caso creio que, estão vou... que conseguem ver precisamente esse ponto Não sei se ver utilizar como, ver? como referência mas vou, Já vou, agora, vou por aqui mas mais se calhar mais. vou aproveitar uh, Esteja à vontade para continuar a colocar-nos questões Estamos cá para dar uma resposta E vamos aproveitar que temos cá o Ruben para, para nos ajudar claro que, sim, claro que sim Pronto Como é que nós? Eu vou só aqui buscar o nosso quadro okay. Temos o nosso furo Sabemos que é ali que vai ficar o nosso furo okay. Chegamos com o esquadro normal e marcamos. Peço desculpa estar de costas, mas tem mesmo que ser aqui. Fazemos a nossa marcação. Aqui, tudo bem. Chegamos aqui. Fazemos a nossa marcação. Certo, temos a nossa marcação feita. Encontramos, temos o nosso X, o nosso ponto de referência. Chegamos, só vocês repararem, o nosso, o nosso kit... Tem três vértices que são as nossas, não sei se conseguem ver, são as nossas guias orientadoras para o está Isto tudo para quê? Para não andarmos aqui e agora, onde é, que eu vou? onde é que eu vou? Onde é que está o furo? Ou então assim, onde é que está o furo. Okay? Temos que ter sempre isto no sentido de agora chegamos aqui, aplicamos consoante os vértices que temos e podemos forcer ao furo. Antes disso, Vamos temos que colocar é? aqui o adesivo, isto funciona. Isto funciona como uma espécie de fita-cola dupla-face. Exatamente, isto funciona então, como uma espécie de fita-cola de dupla-face. Portanto, o ideal é só utilizar uma vez, porque senão por este isso. efeito de estar a fazer a marcação, se nós formos tentar aplicar outra vez, ele vai, vai acabar por, por se mexer, certo? Exatamente, exatamente. Uh, se nós tentarmos, e vocês vão ver a seguir, quando eu remover o, o, nosso, o nosso sistema, vocês vão ver que ele ou descola um bocadinho ou acaba por enfoar por ou fica todo molhado. E se nós quisermos fazer outro furo, não. Para isso é que temos vários. Adesivos, a opção das recargas também. E a opção das recargas nesse sentido. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar, estejam à vontade. Certo. <risos> então, retiramos esta primeira película, colocamos. Isto luvas é mais difícil nas obras. É mais difícil. Não, não há problema vocês podem ver isto tem aqui o formato para aplicarmos aqui a nossa pentose. aplicamos bem, certo, agora para de só retirar retirasse esta capa que eu não consigo com, com as luvas. Vamos ver se eu consigo. Não sei. Se Consegue. Consegue, boa. Muito bem. Boa. Pronto, está pronto a aplicar, ok? Está pronto a aplicar. Temos aqui a nossa, a nossa torneira, temos aqui a nossa torneira que nos vai dar o caudal quando tivermos a fazer a furação, ok? Veja agora, vai já Visto? aplicar? Eu vou já aplicar, vou já aplicar e depois a seguir é que se coloca a água, está bem? Aqui, eu não sei se conseguem verificar aqui, não sei se conseguem fazer um plano de aqui dentro há uma espécie de um furinho muito minúsculo, é difícil, um, que vai fechar ou abrir a nossa, a, nossa, a nossa água e o nosso caudal de água, ok? Pronto, chegamos aqui. Verificamos sensivelmente, ok. Aqui está, está. e aplicamos. Pressionamos bem, Boa. está no sítio certo, está no sítio certo. Conseguimos Espero confirmar. Eu. Acho que sim, <risos> pegamos numa parafusadora. Okay. Pegamos a nossa broca de 6 mm, apertamos bem. Pegamos em água. Força, força, força. Colocamos aqui o nosso reservatório e podemos começar a furar. Vou fazer agora um bocadinho de barulho, ok? Vou abrir a nossa torneira para ela começar a libertar a água e vou começar a furar. essa torneira e o furo está feito. Ter atenção, neste caso ainda bem que aconteceu, se vocês repararam eu fui um bocadinho para lá do furo. Isto depois trata-se de um bocadinho de sensibilidade, que é um, tentar não chegar ao cimento de cola, Porquê? porque isso vai danificar a nossa, a nossa a broca. broca. A broca. Isso vai danificar a broca. Em termos de cerâmica, isto não trazia qualquer tipo de complicação, o facto. Não, de... não, a nível de cerâmica não, porque nós a seguir vamos fazer a perfuração na estrutura atrás da cerâmica, certo. Né? vamos aplicar a bucha e depois vamos aplicar o toalheiro, é, o, o porta-rolo. Portanto, o, é mesmo aqui o danificarmos certo. a broca e com bem evitar. E, e evitar, exatamente. Agora, está fechado, retiramos o nosso sistema. Oi, desculpa. Agarra bem, ele, para ele agarra surgir. bem, ele agarra muito enquanto bem, enquanto estás a fazer a furação, enquanto estamos a fazer a furação, ele agarra muito bem, isto, às vezes, pode acontecer, que é... Eu ia-te ajudar, mas creio que ah, tô... Falta-me a força, <risos> a força. <risos> isso é só um Vocês podem ver aqui, eu vou passar aqui a mão, não sei se dá para fica perceber, perfeito. o furo fica Fica perfeito, perfeito. mesmo. Já agora não sei se queres também aproveitar para mostrar como sim, ficou o sim, par trás do... Vocês do podem adesivo. ver. Se repararem aqui, nesta, nesta zona já tem água e aqui já está um pouco enfulado já está levantado. Por isso, aqui depois Eu retiravas... Depois, é, mais fácil retiravas sem, é mais fácil sem, sem luvas, luvas porque com luvas é mais difícil, até porque isto cola-se tudo. vocês repararem, ele agora... E ela ainda tem cola, mas já tem não é cola, a mesma mas coisa. Se nós colocarmos aqui a capacidade de absorção... Já não é a mesma. Podem ver porque Já temos... Já temos... Hum, já então, temos a água no nosso sistema, no de, sistema. de colagem. Okay. Neste caso já passaríamos aqui à parte da aplicação do, do toalheiro. Neste... Até podia ficar esse furo porque realmente está, está um <risos> Exatamente. Perfeito. Sim, neste caso já podíamos passar à parte da aplicação, sem problema nenhum, já temos o nosso furo. Neste caso, lá está, embora a broca tenha ido um bocadinho a... Um, a cola, mas convinha fazer a furação com, no, no sistema atrás, é claro que isto é um, é um suporte, mas o sistema atrás, okay. e depois pôr a bucha e aplicar o tolheiro okay. simples, como isso é uma coisa mais ou menos simples, como quase toda a gente sabe fazer. Neste caso, nós uh, fizemos um furo com água, também poderíamos ter feito um furo a seco, porque também é essa a opção, correta. Podemos sim, senhor. Estas são as brocas e e nós temos Uh, as nossas brocas um, Dry, dry Gress for Drill. São umas brocazinhas aqui que eu vou abrir que tão, também são para usar na a parafusadora, que tem uma cera interna, okay? ok? Que também fazem um furo a seco, mas um furo mais perfeito. Porquê? Porque a cera acaba por fazer uma lubrificação. Acaba por fazer mais ou menos este efeito que fez a água. E exatamente, exatamente acaba por fazer um bocadinho da, da, da, do efeito que fez a água. Eu vou testar, vou só aplicar aqui, neste caso estamos a falar de uma de 10. Eu vou aplicar aqui a ventosa, só para fazermos aqui um, furo, um furozinho. A ventosa vai-nos garantir aqui também que, a ventosa que não vai -nos... fugir. A... Exatamente. Pegamos na parafusadora, retiramos a outra broca. Retiramos a outra broca. Colocamos esta. Apertamos bem. Aqui voltamos ao mesmo. Entrar ligeiramente inclinado. Eu sei que temos aqui uma área pequena, mas entrar ligeiramente inclinado, movimentos orbitais na, na, na furação. Okay? Por causa da broca, pagamos. casa da broca. É, é, foi o que eu expliquei há pouco. Igual, ok? Fazer um bocadinho, um bocadinho de, de, de barulho. Sempre entrar com a broca a trabalhar. tiramos a nossa ventosa, vocês e podem bem, ver, não também. sei se conseguem verificar, aqui, este sedimento que aqui está, estamos a falar que isto é cera, Sim, okay? é isso. e isto é o que vai dar o Eu não se deve fazer isto, mas eu vou fazer só para vocês só para verificarem, para ficarem ao furo, okay? furo. E com, continuamos com o furo quase perfeito. Okay? Agora vamos proceder. Vamos passar, se calhar, agora à parte da nivelação. Exatamente. Vamos passar à parte da nivelação. Aqui. Eu vou só colocar aqui isto. Aqui. Vamos só aqui arrumar. Como costumo dizer, arrumar a, a casa. casa. Arrumar a casa. Muito rapidamente. Também para não. para não aborrecer ninguém que lá está em casa. Deixa eu colocar aqui. Aplicação. Uma ressalva muito importante o que eu vos quero dizer. Eu não sou aplicador. Ok. Sou demonstrador. Por isso não estamos não se... cá para ensinar a aplicar Exatamente. a cola... Exatamente, é mais nesse sentido. Eu não estou cá para ensinar a aplicar a cola, nem um, tão um pouco mais ou menos, porque até cada, cada marca, cada marca, uh, agora já posso retirar os óculos, cada, cada marca tem a sua técnica, tem a sua, a sua maneira de aplicar a cola, um, e eu não estou cá para ensinar isso. Eu Sim, estou cá então só cá para demonstrar técnicas de nivelamento. De nivelação. Isso é okay. Coisas importantes. Coisas importantes. Estou a ver que trazes uma placa totalmente lisa, já aqui com algum pó. Exatamente, mas isso faz parte. Diz-me que precisamos de ter uma, uma superfície plana para aplicar a cerâmica à cola Exatamente, neste caso. sim. Ou... Neste caso, temos de ter uma superfície limpa de, de resíduos, totalmente nivelada, digamos assim para depois então aplicarmos a cola e aplicarmos a e nossa aplicamos cerâmica, a cerâmica. Okay. está bem que o nosso sistema vai fazer esse tipo de, de nivelamento mas se estiveres a fazer mais pressão na, na cerâmica quando estás a fazer exatamente. esse processo, podes exatamente. estragar exatamente. exatamente, tirar este aqui e agora nós previamente já misturámos eh, o, o cimento de cola okay? já fizemos aqui a mistura ler sempre as instruções de, do saco Uh, há inúmeras inúmeros marcas de cola não vale a pena estar aqui a falar disso cada uma tem a sua, a é sua, a sua dosagem vou só, vou só aqui acabar por misturar mais um bocadinho vou fazer um bocadinho o barulho, ok? tenho duas perguntas para ti claro que sim primeiro, porque é que optaste por trazer uh, essa misturadora então, a misturadora elétrica vai-nos vai -nos fornecer, vai fornecer uma mistura mais homogénea na nossa, na nossa cola e vai também ativar os, os componentes químicos que a cola, que a cola tem isso vai-nos trazer um melhor rendimento na aplicação da, da nossa cerâmica. Um, isto é um misturador elétrico simples, digamos assim, Uh, por causa da sua rotação, o que é que faz? Faz com que a nossa, a nossa cola não tenha grumos, que é uma das coisas também muito importantes neste tipo de aplicação, tipo de... é não termos grumos, devido à sua rotação, coisa que com um brebequim e uma vareta, às vezes, pode não acontecer. Okay? Fizeste também alguns movimentos circulares enquanto estavas já a fazer essa mistura, exatamente. por algum motivo especial? É, primeiro porque o, o, o, o balde, a, a selha, como se diz na minha, na minha zona, é, é circular e depois também para, para, para tudo o que está à volta, toda a cola que seja está à volta, misturado. seja misturada uh, com a água e com o pó, ok? Boa. Pronto, agora vamos proceder à aplicação. Vou retirar isto para aqui. Okay. Uh, aproveito enquanto estamos aqui a organizar a casa. Temos mais uma pergunta. É qual das brocas é mais uh, eficaz? A seco ou a úmido? Depende da, da, daquilo que, que tivermos a falar e, e daquilo que quisermos realizar. Por exemplo, uma broca a seco eu enquanto estou a explicar vou só limpando isto, isto que isto precisa estar limpo. Uma broca a seco Uh, demora muito muito menos tempo a fazer a perfuração. Uma broca húmida, como vocês repararam, uh, demora mais. Uma broca seca, que nós fazemos muito mais furos. Uh, não há uma melhor, não há uma uma pior. Depende muito daquilo que estamos a utilizar. Por exemplo, fizemos uma, num sítio em que não possamos utilizar água, água vocês repararam que é, fez um bocadinho de desperdício, de, desperdício, de, de sujidade, de digamos assim, de, de, de sujou aqui alguma coisa com a água. Se não pudermos, então fazemos uma furação. Pois também tem tudo a ver com Furação de espelho por cima, não Bom, leva pronto. espelho, tudo isso, tudo isso vai fazer, vai vai fazer a diferença. É. Okay? Agora vamos passar Fecha. ao procedimento Fecha. de aplicar, volto a referir, há quem faça de uma maneira, há quem faça de outra, há quem faça de muitas maneiras, neste caso até vou pôr isto aqui para dar mais, mais espaço. Okay. Um neste sistema nós hoje vamos utilizar o sistema Delta Level System. Que é um sistema como vocês podem ver aí, constituído por braçadeiras, por cunhas, por cunhas. e por um e por alicate. Uma... Ok? Estou a reparar que a cola é capaz de ter ficado com um bocadinho de água a mais, ok? Neste caso também a, a ideia não era mostrar, não era mostrar a cola, a ideia mostrar é mostrar a a cola e mas, mas sim parte. a nivelação e partir partida devemos conseguir. Fazer exatamente a mesma coisa. Okay. Portanto, eu vou espalhar aqui com a com colher, colher. Para, ser mais, para ser mais fácil. Eu vou só aplicar duas peças, não vale a pena estar a aplicar muito mais para vocês perceberem um, o sistema, um como percentual. é que funciona o sistema? É nesse sentido que eu quero, que eu quero falar. Okay. Mais um pouquinho de Pronto, já deve chegar. nesta esta espátula assim dentada é por algum motivo específico? Sim, esta espátula, não sei se vocês conseguem perceber, é a espátula chamada W-Wixon. Porquê? Porque ela tem uma, uma cavidade mais elevada e uma cavidade mais mais mais, ba mais baixa. Isso vai nos permitir o quê? Quando nós estamos a barrar a nossa peça, a cavidade que vai ficar mais elevada vai sobrepor por cima da cavidade que que vai ficar mais baixa, e isso acaba por nos ajudar também na dupla colagem, OK? Pronto. Só pôr aqui assim. E agora vamos passar. Vamos passar aqui a espalhar a cola. Volto a referir. Não sou profissional. Tenho por isso a ideia mesmo mostrar depois Não me censurem, não me censurem lá em casa. Se claro você... que no momento de fazer a nivelação com bem que seja aplicado de uma forma correta, mas não somos as pessoas mais indicadas para, para estar aqui a ensinar esse passo a passo. Exatamente, no momento da nivelação... É uma questão também de, de ir pesquisar ao nosso site, temos uma série de workshops que, que ensinam a fazer precisamente isso. Exatamente. Pronto, temos a nossa, nossa cola sensivelmente espalhada. Agora vamos fazer, vamos fazer o... A passagem, do pente. a passagem do pente, ok, como podem ver temos cola em excesso, nossa cola está um bocadinho líquida, ok pronto, temos a nossa a nossa, a nossa estrutura mais ou menos aplicada para ser à aplicação das peças, ok. Precisas de ajuda? Não, à partida não, está tudo bem. Colocamos a nossa primeira peça aqui e logo a seguir vamos proceder. As as abraçadeiras. Exatamente. As eu abraçadeiras. Tenho uma pergunta para ti relativamente aqui às abraçadeiras, Por porque eu vi na embalagem que tinha aqui uma indicação com algumas medidas. Exatamente. Como é que eu sei? Como é que um profissional sabe qual é aquela é adequada ou pode utilizar qualquer Não, uma delas. Nós temos braçadeiras que vão de 3 a 12 milímetros de altura. Isto tem a ver okay. tudo com uh, a espessura da cerâmica e temos braçadeiras que vão de 12 a 20. Este sistema dá para nivelar uh, pavimento, cerâmica, o que seja, até 20cm. 20 ok? E depois, para além disso, também temos braçadeiras que têm 1,5, um como vocês podem ver aqui, que é a espessura, o que nos vai dar a nossa junta. É a medida que vamos ficar depois É a medida a que junta. vamos ficar de junta. Temos 0,5 1 1,5, 2 e 3. Okay. OK? Cada uma tem a sua diferente cor. Não me, agora falha-me um pouco a memória de quais são as cores corretas, okay. mas cada não, uma não é importante, tem importante, tem a, a sua a sua e cor. saber que depois temos que escolher consoante uh, aquilo que vamos aplicar. E exatamente. Tudo isto tem que ser consoante uh, os, os pensamentos que queremos que queremos fazer, que vamos utilizar. Tiramos aqui um bocadinho da nossa chefe Okay. E agora pegamos nas nossas braçadeiras, muito importante, é recomendado colocar hum, braçadeiras de 5 cm do topo da cerâmica e depois de 33 e 30 cm. Caso não seja possível, então dividimos o mal pelas aldeias, por assim dizer colocamos sensivelmente, aqui temos uma peça de 44, eu vou colocar duas braçadeiras ok, perguntam, podia-se colocar três? Poderia, não havia problema nenhum, aqui trata-se de uma questão de rentabilidade, de rentabilização depois okay. também do material, ok então, colocamos a nossa braçadeira a nossa braçadeira aqui, simos duas vamos buscar a nossa outra peça aplicamos a nossa outra peça Ok, porque estamos bem, pegamos nas nossas cunhas e damos um primeiro aperto, com a mão, ok, um primeiro aperto, ok, Sim, não é nada que saber, pronto, a seguir pegamos o nosso alicate, que é um alicate super simples, não é necessário qualquer tipo de ferramenta para, para o utilizar, ele é tudo, ele é ajustável, consoante a espessura da cerâmica, e vamos começar com uma medida mais alta, até sentirmos, aqui trata-se muito da sensibilidade, até sentirmos onde é que podemos, Está. onde Hoje é que podemos... eu ia podemos... Te perguntar mesmo isso, quando é que nós sabemos, e quando, exatamente. É que, quando é que devemos deparar? Neste caso, eu vou começar com a medida de 6, penso que seja a indicada, apertamos, pronto. Se formos mais do que isto, o que é que vai acontecer? A nossa abraçadeira vai partir. Ok? okay? A partir do momento em que, em que utilizaste essa medida para aqui, vais fazer igual em todas. A é partir isso? do momento em que eu utilizei esta medida para aqui, nós podemos ap aplicar 500 metros, 500, 1000 e aspas. Porque, porque a medida está certa. Aqui. Vocês veem que eu não mexo mais no meu, no meu aliquete. Eu Boa. nivelei a primeira, segurei a primeira, está nivelada. Ok, agora chego aqui e faço exatamente a mesma coisa. Para vocês repararem, chegámos aqui, das me uma cunha, por favor. Sistema. Está, Boa, está totalmente nivelado. Okay. portanto Isto é mesmo o ideal para, para os profissionais que têm muito pavimento para aplicar, ajuda-lhes imenso para ajuda a trabalho imenso. mais produtivo e mais, e mais eficaz. Exatamente. É claro que esta cola depois não podia ficar aqui. Né? Como Sim, elas, mas eles mas... iriam aplicar Bom. a cola também de forma e, diferente. Exatamente. Neste caso, continuaríamos agora a fazer esta aplicação por aí fora. A medida a está medida cá, é sempre a mesma. Não há problema nenhum. Não há o risco de, de ficar nivelado ou desnivelado, não vai acontecer. Já temos a mesma medida e creio, creio que é isso. Agora a minha pergunta é Ruben, acabámos de aplicar e certo. agora? Eu não quero aquilo no chão. Pronto, isso é a parte mais interessante. Eu não sei se vai, se vai dar para conseguir fazer aqui. Está okay. muito fresco. Porque ainda está muito fresco okay. e eu não vou tentar, é um facto. Podia tentar mas não. medo é, capa é capaz de correr é mal, mal. mal. Mas basta que nos digas <risos> o exatamente. Que nós podemos como fazer? é que se pode remover? Com o maço, depois de 24 horas da cola estar seca okay. com o maço de borracha ou então Uh, com mesmo ao pontapé, porquê? Porque estamos é claro que estamos a falar numa superfície que esteja no chão. Esteja plana, na esteja não convide, vamos andar claro, ali. Não vamos nos magoar, e vamos, claro, não nos vamos, magoar. vamos estar no chão um, ou com o pé, depois de estar seco, sempre. Muito importante, sempre no sentido da nossa junta. Okay. Quando há remoção, a remoção tem que ser sempre feita no sentido da nossa junta. Se nunca pode sempre. Nunca pode ser feita. Ok, okay. imagina-me se tivesse seco neste momento e se tu fizesses essa, essa pancada e a essa pancada, sair uh, ia automaticamente. Esse... Vamos partir aqui, certo? certo e certo. a cunha vai ficar. A novamente. cunha vai ficar, e isso também é um, é um ponto importante. Nós podemos sempre reutilizar as cunhas e as abraçadeiras, não, porque as abraçadeiras vão, vão, vão romper, vão, vão partir, depois ficam por baixo e depois a seguir é só uh, fazer a junta, a rejuntar, a rejuntar e, e está tomar a junta e está. Está feito. É isso mesmo. Pronto. Agora estamos a falar de cerâmica. Acho que também é muito importante falarmos das juntas. Exatamente. Que, é algo que está agora no seguimento do que tu disseste. As juntas são sem dúvida fundamentais. Quer a nível estético porque vão garantir o efeito que tu queres. Podes escolher acabamentos. Podes escolher cores. Mas também é muito importante, se tu não tiveres uma junta perfeita, tu não consegues garantir o bom funcionamento de um pavimento, De um pavimento, por sim, exemplo, sim, sim, sim. portanto há momentos em que nós devemos, aliás devemos fazer sempre uma manutenção das juntas com produtos específicos de limpeza claro. e afins, mas há momentos em que isso só não chega. É verdade, quando temos por exemplo uma junta podre, chamada junta podre, certo. temos duas maneiras de remover a junta, ou manualmente, como Podemos tu podes mostrar remover manualmente, com o rascador de juntas. Não é? manual ou então existem também opções mais opções profissionais mais profissionais muito mais profissionais que é como este exemplo que está que é um ruby scraper que traz duas lâminas um, várias medidas de, de junta não falha se me falha a memória penso que é 4, 3, um e meio Sim, e mas existem. São opções que nós opções temos em termos que, profissionais, é profissionais e que nos vão que aqui temos. ajudar quando queremos fazer uma área maior, não vamos uh, estar propriamente com é, uma ferramenta mental, existem opções. O objetivo é mesmo esse, é quando nós temos áreas de grande dimensão, que a junta está a poder, que temos que renovar a junta, é muito mais difícil, não estou a dizer que não funcione, não, sim, não é sim. isso? também depende mas, muito da área, se tu é, só quiseres tirar a junta... Também podes utilizar uma ferramenta profissional elétrica para tirar a junta só de uma das, das peças, mas também podes fazer manualmente. Manualmente, tal e qual. Tal e qual. Já agora uh, que falei nisto, nós conseguimos retirar as juntas todas, ou certo. se eu tiver uma peça só danificada, nós certo. conseguimos retirá-la. Sim, sim. Eu não sei se aqui mostra à frente. Não sei se mostra... Sim, mas normalmente com este tipo de ferramentas uh, elétricas conseguimos... Sim, porque este, esta ferramenta, além de remover juntas, também traz uma espátula que faz com que nós com o mesmo movimento que ele faz que é um movimento horizontal um, e vibracional uh, faz com que ajude, ajude a levantar a nossa cerâmica que também esteja se tivermos uma cerâmica estragada também dá para, e para, para renovar depois depois com uma peça específica com uma ventosa Sim, com uma ventosa que aguentasse o risco exatamente. de estragar tudo o que está à volta exatamente é, à volta. <risos> exatamente uh, então Neste momento teríamos as nossas juntas totalmente removidas e ficávamos com um chão sem juntas. Ficávamos com o sem juntas, tal e passos, qual Exatamente, tal como está. A seguir, a seguir? Uh, rejuntávamos o nosso chão okay, e depois procederíamos à limpeza do nosso chão. Com, com um kit de limpeza. Podemos proceder com um kit de limpeza detergentes de específicos para limpar, até mesmo enquanto não está uh, danificado, pode servir para retintar de certa forma. Exatamente. Ou então, mesmo. Mas neste caso, como é uma junta nova, como estás ter... a aplicar uma junta não nova, não é isso que vais, fazer. vais ficar Vais ficar. Imagina que tens assim, tens instrumentos. Pegas numa esponja, num baldezinho, okay. retiras, por exemplo, como é okay. que ali está e retiras todo o excesso. Depois, sim, depois quando ela secar, ao okay. fim de algum tempo. Vamos então pegar-nos produtos de limpeza adequados para cada... Quanto tempo depois é que fazemos essa limpeza final? Que não é de tirar a, a massa só que fica aqui 24 espalhar. horas depois. 24, 24 depois horas depois eu posso pegar... Isto depois é muito, é muito suscetível, não é? Se nós estivermos em obra, nós sabemos que nem sempre isso acontece. Mas claro. o recomendado são 24 horas depois. Depois de 24 horas depois, juntamos... Ou melhor, não... Uh, quando estamos a rejuntar, temos que limpar logo, fazemos logo okay. a, aí, a limpeza. Então, Qualquer utilizámos... excesso que tenha ficado fora, é que é só 24 horas que é para depois... E lembra-me, ficou esse bocadinho, nós passávamos com uma esponja molhada. Exatamente, com uma esponja molhada. Já tinhas dito movimentos circulares. Movimentos circulares, limpávamos toda a superfície, passávamos com a nossa uh, betumaleira, betumávamos a, a junta, voltávamos a limpar a superfície caso alguma coisa tivesse ficado estragada. E, tá e já certo. agora estamos a falar aqui para profissionais, e são dicas mesmo para profissionais, existe mesmo algum aparelho específico para colocar a massa das juntas, não existe? Existe, nós temos o nosso aplicador de massa de juntas, que é um aparelho próprio para esse tipo de efeito. Ok, boa. Estamos aqui, ainda temos algum tempo, se calhar podia que deixasse mais alguma dica para, para todos os profissionais que nos estão a assistir. Este evento foi realmente criado para ele, portanto, acredito que tenhas aí algum truque Sim, mais truques, para, para lhes Sim, truques, truques interessantes. Um, neste tipo de, de sistema, é, o, o principal truque é cumprir as coisas como a risca, digamos assim. É nós fazermos exatamente a mistura, a mistura da, da, da cola bem, fazemos a aplicação do nosso sistema bem, utilizarmos as brocas adequadamente, para quê? Para que no futuro um, a culpa nunca seja do material, okay? do material que está, mas, certo. Uh, de, mas sim de, ok, o material chegou a um, a um fim, todo o material tem uma durabilidade, todo o material tem um tempo de vida útil um, e isso acaba por nos dar e, e conferir um, um prazo, mas se nós mantivermos todas as dicas que eu disse hoje e que vocês também podem ver como tu referiste e bem, nas nossas páginas, Exatamente. nas páginas da do Homer, lá. Um, também nas tuas. E, e também nas minhas, claro. <risos> Cada vez mais. Um, eu acho que temos tudo para, para ser, para dar maior utilidade uh, ao, ao material que compramos e para o usarmos corretamente. E para aproveitarmos, e, para aproveitarmos e, para aproveitar. e sermos mais eficientes, mais produtivos e também mais sustentáveis. E rentáveis. A e nível mais de tempo. Rentáveis. São coisas, isto tudo são coisas que, ao fim e ao cabo, nos rentabilizam o nosso tempo. E que nos exatamente. vão fazer poupar tempo. E isso é o mais importante o é o mais. na construção, na, nos aplicadores, nos profissionais. O mais importante que nós queremos é rentabilizar o tempo. É rentalizar. Temos métodos específicos e, e maneiras para fazer o trabalho melhor, bem, melhor Sim, e, mais e, e, e mais rápido. Ganhamos todos. Ganhamos todos, Sim, exatamente. Tem. Então, eu tenho a certeza de que com todas as dicas que o Ruben foi partilhando aqui ao longo deste workshop foram dicas profissionais e muito, e muito oportunas. Tenho a certeza que até os apaixonados pelo mundo da cerâmica ficaram com vontade de se profissionalizar nesta área. Se for o seu caso, se é um apaixonado por, por este mundo e pretende até construir um futuro profissional connosco, eu sugiro que, que assista ao vídeo que foi realizado ainda esta manhã, logo antes do nosso workshop. O vídeo era um vídeo de apresentação da Academia de Instaladores. Tal como o nosso workshop está disponível nas nossas plataformas digitais, no nosso site, leuamerlá.pt, na nossa página de Facebook, Leuamerlá Portugal, e no nosso canal de YouTube também, Leuamerlá Portugal. Para quem não faz ideia daquilo que eu estou a falar, vou ser muito breve, vou só dizer que a Academia de Instaladores é gratuita e serve como um centro de certificação para todas as pessoas que queiram profissionalizar-se nesta ou outras áreas associadas ao nosso mundo uh, e que podem uh, aqui adquirir ou ainda complementar algumas das suas competências. Lembro que temos ao seu dispor todos os materiais, todas as ferramentas que precisa para pôr mãos à obra, todas disponíveis no nosso site leromerlan.pt e também nas nossas lojas físicas, essencialmente nas secções de materiais de construções e de ferramentas. Já agora, aproveito para a dizer, vamos continuar a responder a todas as questões que nos foram, que nos foram claro colocadas que ao longo do Direto. Despeço-me de ti, Ruben. Muito, Muito obrigada por ter estado Obrigado cá conosco. Mais uma vez, o meu nome e o nome da Rui. Agradecemos o convite. Obrigada. Obrigada a si também que esteve desse lado a assistir e desafio-a que se mantenha desse lado, porque já já de seguida vai perceber como é que a presença de uma arquiteta pode ajudar a construir uma obra mais eficiente e mais sustentável.